What's up, learners? Eu sou Junior Silveira, sou professor de inglês online e hoje você vai aprender o verbo to be em apenas 4 minutos. O verbo to be significa literalmente duas coisas em português. Ser ou estar. Ser e estar. E quando a gente fala de verbo to be, ele vai vir aqui é, disfarçado, vamos dizer assim, de três formas. Ele pode vir como am, ele pode vir como are, ou ele pode vir como is, am. Are, is. Som de Z, esse is aí no final, tá bom? Então, vamos lá. Para você usar o verbo to be, você vai precisar de pronomes, as pessoas. E eu vou colocá-las aqui. Nós temos I, you, he, she, it, we, you, they. E as traduções estão aparecendo aqui do lado. Na hora que você for usar o ser ou estar em inglês, você vai pegar o to be, que são essas três formas aqui, ó, que eu expliquei para vocês. E elas vão se encaixar na frente de cada uma dessas pessoas, quando você quiser falar ser ou estar. Então, vamos aqui pegar primeiro o I. Eu sou, em inglês, vai ficar I am. Então, com I, eu uso am. I am significa eu sou. Mas também significa eu estou. É isso mesmo. Eu sou ou eu estou. Vai depender do contexto que você vai identificar se é um ou se é outro. I am junior. Eu sou o junior. I am in Brazil. Eu estou no Brasil. Ou então, ó, o contexto é que vai determinar se é ser ou estar. Entendeu? Com you, você. Vou usar o you are. Ou seja, você é. Você está. Em inglês é you are. You are here. Você está aqui. He com he, eu vou usar qual dessas formas do verbo to be? Is. Então, he is. He is my friend. Ele é meu amigo. He is in Dubai. Ele está em Dubai. Então, olha só o contexto que determina se é ser ou estar. Com she, é a mesma coisa. She is. Ou seja, ele é, ele está. He is. Ela é ou ela está. She is. Tudo a mesma coisa. She is Melanie. Ela é Melanie. She is okay. Ela está ok. Ela está bem. E com it, it significa ele ou ela para animais e objetos. Eu vou usar o is. It is. Ele é ou ela está. It is my dog. Ele é meu cachorro. It is nervous. Ele está nervoso. E sempre assim, o contexto é que vai determinar se ser ou estar, tá? Tá? A exemplo que eu coloquei lá em cima. We, we é nós, nós somos e nós estamos. We are, we are, mesma coisa. We are the champions, nós somos os campeões. We are traveling, nós estamos viajando, aí é estar. Com you, you aqui é vocês. É no plural. Vocês viram que you lá em cima é singular, esse aqui é plural. Se escreve da mesma maneira, se lê tudo igual, e o que vai determinar se é plural ou singular é o contexto. Tá sempre assim. Então, se eu falar assim, you, e só tem você aqui na minha frente, então eu falei você. Agora, se tem duas ou mais pessoas na minha frente, eu aponto assim, ó, you, quer dizer então que eu estou falando vocês. Então, é o contexto que vai determinar se é singular ou plural. Com you, eu continuo usando are. You are. Vocês são ou vocês estão. You are my friends, vocês são meus amigos. E they, eles ou elas, né? feminino e masculino no plural. Eles ou elas, são ou eles ou elas estão. They are, they are. They are ready, they are ready. Eles estão prontos. Vocês perceberam que o verbo subir se apresenta em três formas diferentes e que o contexto é muito importante para que você identifique se o significado dele é ser ou ser ou estar. Então, esse é o verbo to be. Ufa, deu tempo? Essa aula foi útil para você, então compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, manda um DM para mim para a gente conversar, trocar uma ideia, vou te ajudar bastante lá e eu também posto outras aulas de inglês lá no meu Instagram. Confere meu curso de inglês aqui embaixo, o Arte da Conversação, tá com preço especial para quem me segue aqui no canal e não vai embora ainda. Eu separei esses outros vídeos aqui que com certeza vão te ajudar muito no seu desenvolvimento em inglês. Pode clicar. Eu sou Júnior Silveira, that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembre se de todos vocês...